Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu luço, que é o Nob, eu sou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje a Lânios do Ed Trollador aqui. Exatamente, rapaz. Será que Ed Boon está brincando com os nossos corações aí, mano? Porque nós temos que comentar sobre alguns tweets recentes do nosso querido produtor, criador aí, co-criador de Mortal Kombat acerca de um novo jogo desta franquia, né? A gente já teve vazamentos de Nvidia passando algumas coisas pra gente, só que nós não sabemos de nada, eles disseram que algumas coisas lá eram só teste e tudo. Então a gente vai Mostrar esses tweets aqui pra vocês, do Edboom, e comentar um pouquinho em cima disso, beleza, pessoal? Então já deixa o seu likezinho aqui, se inscreve e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E olha aí, ó, Mortal Kombat voltando aqui pro canal, mano. Olha só, vocês gostam muito? Estamos aí, pra poder falar mais de MK, né, Lanis? Simbora, porque nós temos que mostrar aqui agora pra esse pessoal seguinte, meus amigos. Estamos aqui, ó, acabei de mudar a tela pra vocês. Entendeu? Deixa eu até ampliar aqui um pouquinho mais Primeiro, vamos começar com esse tweet aqui ó, Que o Ed Boon fala que a próxima história do Mortal Kombat vai ser tipo uma novela, entendeu? Uma apresentação do estilo novela e tudo E essa montagem que eles fizeram aqui, que eu acredito que seja de GTA Do Scorpion encontrando o Sub-Zero <risos> com a mulher dele no quarto, entendeu? Aí ele joga o Sub-Zero lá pra baixo e tal, ele desce, eles vão começar uma briga e tudo Então assim, foi uma montagem realmente muito boa e muito criativa por parte da galera Até aqui, tudo bem, mano, nada demais e tal, O negócio foi quando, Alanius, ele postou esse tweet aqui com essa imagem, ó, tipo, caramba, quem que desenhou? Aí ele foi e marcou o perfil de onde ele tirou provavelmente essa arte, né? E se a gente amplia aqui, ó, temos a arte do Raiden, Sub-Zero Scorpion e Mortal Kombat 12 aqui no fundo. Só que isso daqui apenas já foi suficiente pra galera ficar maluca, tipo assim, pô, o que, que será que o Boon tá aprontando? Será que esse tweet dele aqui significa que a gente pode ver alguma coisa de Mortal Kombat? combate mesmo, porque como eu falei lá no início do vídeo, né, Alanis? Nós tivemos aí um mega vazamento da Nvidia e foi vazamento mesmo, porque o cara, ele explicou os passos de como ele fez para poder acessar lá com softwares antigos da Nvidia, o NVIDIA GeForce Now Que é o sistema de streaming de jogos da NVIDIA E tudo mais E lá tinha a lista de diversos games Incluindo Mortal Kombat 12 e Injustice 3 Só que os caras falaram Tipo, não Isso dali Muitas coisas estavam lá Como placeholders Como testes que a gente estava fazendo Então não necessariamente quer dizer Que esses jogos existam E que eles estão confirmados Alguma coisa do gênero Mas alguma verdade ali dentro tem A gente só não sabe exatamente o que Mas nesse ponto específico aqui Né, Lannis A gente tem que tomar muito cuidado Porque o Ed Boom, ele é um cara muito trollador Ele próprio já falou sobre esse negócio De tipo, pô, eu tenho que dar um jeito De mostrar pra essa galera que não é tudo que eu posso que Quer dizer, Que quer dizer que é uma dica, entendeu? E esse aqui pode ser o caso Pode, assim como pode ser uma possibilidade de algo aí Mas o Alandes, ele fez uma observação interessante Quando a gente estava conversando antes do vídeo aqui, né Alanis? Sobre desviar a atenção Exatamente Mas antes, galera Pro Play Energy é o energético que a gente do Meia Lua usa E usando o cupom MEIALUA20 Vocês compram os produtos deles ali com 20% de desconto Exatamente Link aqui embaixo no comentário fixado para vocês Comprem lá e marquem o Alans nas redes sociais, né brother? Exatamente, e o Caio também Bem que do ladinho aqui, ó pra nós, ó. Vamos falar então aqui do conto de decepções aí da Edbun. O Edbun, ele comentou com a gente. Isso que eu ia falar aqui agora, tipo assim, então, o Edbun entrou em contato comigo e com o Alanis e comentou com nós dois aqui, sacou? Ele ligou pra mim e pro Alanis. A gente fez uma chamada no Teams. O Ed comentou no Twitter a respeito de uma certa preocupação de como é que, né, ele faz pra postar alguma coisa sem que as pessoas pensem que ele tá querendo dar alguma dica, divulgar alguma informação ou coisas assim a respeito do que eles estão fazendo. Sim. Aí eu lembro que o perfil do Xbox até foi lá e respondendo assim, ah, você descobriu como falar pra gente, né? Então, isso mostra que ele tem ciência de que um post desse tem um impacto na comunidade e todo mundo vai, vai achar que ele tá apontando pra alguma direção que ele tá falando do que eles estão fazendo. Eu vejo isso como uma bifurcação ali, né? Onde você por um lado vai na direção que o Boon aponta e encontra alguma coisa relacionada ao mortal. E por outro lado, você vai na direção que o Ed Boon aponta e você vai exatamente pra onde ele quer que você vá pra você não ficar sabendo do que ele tá fazendo. Então, por um lado, ele te direciona pra um projeto, por um outro lado, ele te engana pra você não saber com o que, que eles estão trabalhando. Eu acho, tendo ciência do, do impacto que isso pode trazer na comunidade, ainda não dá pra trazer atenção pra Mortal Kombat 12, sabe? Só que eu falei a mesma coisa a respeito do Homem-Aranha e saiu o Homem-Aranha lá no <risos> negócio da, da Sony lá, entendeu? Você fala, não, acho que é muito cedo ainda, e não sei o que Algo que eu acho que vai ficar mais pro final do ano E aí apareceu o Homem-Aranha Então se eu for em cima do, do, do meu feeling De que pode ser que ele esteja apontando a gente Pra uma direção que ele não quer Talvez ele esteja muito errado Mas é, é ainda o que eu acredito Que ele tá direcionando a gente Pra uma direção Pra gente não ter certeza Com o que, que eles estão trabalhando, entendeu? É, o Ed Boon, mano Como a gente já falou diversas vezes aqui no canal Nessas coberturas que a gente faz de Mortal Kombat Ele é um cara esperto, entendeu? E ele sabe o que ele tá fazendo tem hora Ele sabe desse vazamento da de N.V. Ele sabe, porque muita gente deve ter marcado ele com relação a isso aí Mostrando lá o Mortal Kombat 12 o Injustice 3 aparecendo naquela lista Então, são coisas que ele está ciente E é como o Alanis falou, mano Ele pode muito bem postar as coisas Com a mentalidade troll que ele tem ali Pra poder nos direcionar pra um lugar Mas na verdade é outro ou não Ele quer que a gente pense justamente isso Pra daí lá no final das contas Quando eles revelarem o jogo de fato Na Realme, né, qual vai ser o próximo Tipo, tá, realmente era o Mortal Kombat 12 mesmo como vocês estavam pensando Só que a gente queria meio que dar uma ludibriada aí, entendeu? O fato é o seguinte, cara A gente tá com o DC Fandom se aproximando né? A gente tá bem no finalzinho de setembro já é, No dia 16 de outubro, se eu não me engano Que acontece o DC Fandom Teremos jogos ali aparecendo da DC E isso pode ser um indicativo pro Injustice 3 Casa a Netherrealm tenha planos, sim Para que esse jogo apareça lá Ou então eles guardem para o TGA E um anúncio grande, gigante vai acontecer lá Nesse período, entendeu? E aí pode ser Tanto o Injustice 3 quanto o Mortal Kombat 12 Tem gente que cogita a possibilidade de vir Os dois aí, mas eu acho meio complicado Porque, poxa, eles já custaram pra poder dar suporte para um, que foi o Mortal Kombat 11, né? Se bem que teve as questões de pandemia E tudo mais, mas é complicado, a não ser que eles tenham Um time muito grande para os dois jogos Aí para poder fazer isso, mas seria um concorrente Do outro também, não, não, não, não faz sentido Eles lançarem dois jogos ao mesmo Tempo, ou então, por exemplo Lança um, aí um pouco tempo depois Eles lançam outro e vai dando suporte pros dois dois ali, saca? Eu acho que isso não faz sentido até mesmo em termos financeiros, porque você divide o público também, é complicado. Dependendo do, do espaço de um para o outro, pode ser que, que dê bom, né, ter os dois jogos ali e tudo mais, porque enquanto a galera tá jogando, eles vão fazendo alguma outra coisa, visto que agora você tem uma outra galera por trás ali, bancando, né? Então talvez a, a perspectiva deles seja um pouco diferente nesse sentido, né, da nova visão administrativa que tem ali nessa divisão. Visão aí, né, de, de desenvolvimento de games. Mas concordo com você com a ideia de você ter dois jogos concorrentes da mesma empresa no espaço de tempo muito curto ali, que isso pode atrapalhar. Mas a atual perspectiva é essa, galera. A gente vai ter que esperar mesmo aí e vamos continuar com os pés no chão, cara. Pra não é levar o hype de repente aí pra um Mortal Kombat 12 da vida, né, que possa ser o próximo jogo e acabar não sendo e muita gente se frustrar por conta disso. Mas. Agora a gente quer saber de você, esse é o nosso pensamento, tá, com relação a esse assunto, mas eu quero que vocês comentem agora, aqui embaixo, na seção de comentários do vídeo, o que vocês pensam sobre isso. Vocês acham que o Ed Boon pode estar tá postando esse tipo de coisa assim, para poder dar uma ludibriada na gente, pra nos levar pra um outro caminho... Ou ele posta isso daqui, pode ser realmente isso Chega lá e eles apresentem Mas ele deixa a galera descrente com esse tipo de post Deixa aqui embaixo suas opiniões A gente vai adorar ver de todo mundo aí Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos Vamos por aqui, um beijo para todos vocês aí Até mais e vamos!